Vozes de Petrópolis. É, pessoal, nós estamos começando esse curso hoje, mas eu queria que, em nome da direção da Fundação PC Abrama, em nome do novo presidente da PC Abrama, Aloysio Mercadante, eu sou diretor de formação da PC Abrama, está aqui Walter Pomar, que vai conduzir todos os trabalhos é, com o professor José Luiz Fiori, que é diretor também da Fundação PC Abramo. O Walter Pomar é, foi o curador desse curso. Mas eu quero aproveitar para explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, tem muita gente acostumada com a reunião pelo Zoom. Nós temos agora mais de 700 pessoas participando desse curso, mas não é pelo Zoom, é pelo webinar. No sistema do webinar, pessoal, vocês podem fazer perguntas, comentários aqui pelo chat. O Walter Pomar vai estar vendo as perguntas e vai selecionar algumas dessas perguntas para o professor... José Luiz Fiore. Tem uma parte no chat ali que é de avisos. Né? Eu queria dizer que continuam abertos as inscrições para o curso de comunicação digital. Eu não preciso falar para vocês que nessa área a gente está perdendo de 7 a 1. E que é fundamental que a gente melhore o nosso trabalho, se aprimore. Então, as inscrições estão abertas. A gente vai começar com o aulão da presidenta Dilma, na próxima semana, no dia 22, às 19 horas. Então, eu peço muito para quem não se inscreveu no curso de comunicação digital, é, que se inscreva. Nós estamos com aviso, no aviso aí vai ter o link da inscrição do curso. Vamos passar para o Walter Pomar, que é o curador desse curso, que vai falar sobre esse tema, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Na verdade, nós vamos discutir a situação do mundo mas as implicações desse conflito aqui na América Latina. Celso Amorim vai participar na quarta-feira, Dilma Rousseff. É, vamos ter um elenco aqui que o professor Walter Pomar vai falar. Então, eu quero agradecer a todos. E aí, daqui para frente a gente vai se encontrar muito, porque a formação política no momento de guerra que a gente está vivendo, de enfrentamento à extrema-direita, é fundamental. Eu passo a palavra para Walter Pomar, diretor da Fundação P.C. Abramo, que vai falar sobre o curso e depois, logo depois, o professor José Luiz Fiore, a quem eu agradeço muito pela presença aqui essa noite. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite ao Fiore, ao Lindberg. Meu papel aqui é bem rápido. Nós estamos fazendo esse curso, um curso cujo título geral é O Mundo em que Vivemos, esse curso tem dois grandes módulos, tem um primeiro módulo chamado Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China, e tem um segundo módulo chamado Império Contra Nuestra América, Balança e Perspectiva. O primeiro módulo tem cinco aulas. A primeira aula é exatamente essa de hoje, que vai ser feita pelo professor convidado da UFRJ, José Luiz Fiore, que é o conflito geopolítico atual em perspectiva histórica. Depois nós vamos ter aulas de outros professores, Celso Amorim, Dilma Rousseff, Jorge Romano e Breno Altman, analisando outros aspectos desse conflito. O Lindbergh já fez a apresentação do Fiore, desnecessário fazer, e ele também já explicou como a gente vai funcionar. O Fiore vai fazer uma palestra, é, por volta de 30, 40 minutos, e, em seguida, eu vou acompanhar os comentários, as questões que apareçam no webinar e vou transmitir a ele é, perguntas é, compactadas. Então, a ideia não é transmitir a pergunta de uma pessoa específica, é temas que apareçam em várias questões. Eu vou consolidar um, dois, três temas, devolver para ele, ele faz um comentário e aí encerramos. Essa é a ideia dessa primeira aula, como também das próximas aulas. Então Reiterando o agradecimento que já foi feito pelo Lidberg ao José Luiz fiori eu já passo diretamente a palavra a ele, lembrando que este é um curso de formação política, promovido pela Fundação Perseu Abramo, e entre os alunos e entre os professores existem pessoas de variadas posições políticas. Tá certo? A nossa intenção aqui é debater o conteúdo dos temas que estão propostos. Com a palavra, o professor José Luiz Fiori Bom, meus caros amigos, o Romário Lindenberg, é, e através de vocês, quero agradecer ao convite à Fundação, pelo seu Abrão, para participar desse curso é, e desse debate de hoje à noite é, sobre o sistema mundial, a crise, o conflito atual é, dentro do sistema mundial. Bom, é, mais do que bom primeiro aliás antes que nada pedir desculpas por eventuais erros aqui no manejo dessa dessa técnica que eu estou aprendendo como todos nós eu enfim de palestra aula seminário através da da câmara não não é fácil eu já me convenci, inclusive que é surpreendentemente mais cansativo do que ao vivo mas é... Qualquer falha, aí vocês me desculpem. Mas, mais do que agradecer o convite de vocês, eu, na verdade, queria cumprimentá-los, porque acho a iniciativa da vossa fundação de fazer esse curso sobre a situação internacional, aumentando a informação, o conhecimento e a discussão... Aí está... Eu acho que é, é, é uma iniciativa realmente repleta de méritos, porque, de fato, não é não é comum, não é me parece, pela minha experiência, é muito baixo o nível da informação é, da juventude, da militância, de qualquer partido progressista e tal, é, com relação à coisa internacional a coisa nacional, a coisa local. É excessivamente absorvente, não é? E, e acaba com que o, o, o que passa lá fora seja uma coisa meio. Né, que se entrega a algumas categorias genéricas, ou então é meio misterioso e blá blá. E, no entanto, eu acho que hoje, mais do que nunca, é, o mundo está atravessando uma situação de extraordinária mutação, numa velocidade muito grande, e é nesses momentos que, de fato, Através da história, os povos têm oportunidade de fazerem, de darem passos ou fazerem opções que podem ser decisivas para, a sua, para, para o seu futuro, para a sua marcha à frente, para a sua subida dentro da luta dentro do sistema internacional. Não é? Mas também podem ser momentos onde decisões erradas e passos equivocados podem jogar o país na lata de lixo da história por um longo período de tempo. Eu Acho que nós estamos nessa situação e acho que isso é algo que vem acontecendo não apenas agora, mas já faz algum tempo, dado que, em 10 ou 20 anos, o quadro internacional mudou completamente, completamente, e não apenas mudou lá fora, mudou a nossa posição dentro desse quadro internacional de uma forma absolutamente gigantesca e catastrófica, não é? É do dia para a noite. Não? faz parte dessa dessa dessa mutação esse movimento que está aqui dentro do Brasil está em vários lugares do mundo não é uma coisa inteiramente original nem muito menos o nível a qualidade pode ser diferente mas enfim o movimento é um só depois bem o, o Pomar me pediu que eu falasse sobre uh, o conflito que é o, o conflito atual em perspectiva histórica de mais longo prazo. não Eu tenho entendido, e é óbvio, que quando ele fala do conflito atual, ele está falando da, da relação cada vez mais tensa, cada vez mais polarizada, tanto no campo econômico quanto no campo militar e político-diplomático entre os Estados Unidos e a China. Mas a verdade é que a própria relação entre os Estados Unidos e a China é apenas um aspecto, Talvez cada vez mais importante, sem dúvida, mas é um aspecto dessa conjuntura internacional é, que é importante ter ter claro que ela está toda, digamos, é como se você estivesse olhando por um caleidoscópio de cores e você estivesse num momento em que tudo estivesse se alterando, mudando e voltando para o mesmo lugar e saindo, não é? E onde nem tudo cai na caçapa China, Estados Unidos. Não é? Então, é, é, é importante ter cuidado. Claro que nessa conjuntura internacional que estamos, pense-se isso nessa última década, pode ser, 10, 20, enfim, não é? pelo menos há é que chamar a atenção para alguns ângulos do, do, do mapa geopolítico internacional que estão em mutação. Eu chamaria atenção, é, por exemplo, porque todos eles influenciam o conflito central todos eles pesarão no desenvolvimento futuro desse conflito, se é que o conflito China-Estados Unidos se transforme né, no eixo central é, é, do sistema. Não? Mas é, não há que desconhecer que, nesse período, e ainda segue em curso, um processo que pode ter um impacto é, muito grande a médio prazo, que é o de ascensão e declínio, e decomposição e fragmentação, da União Europeia, depois do Brexit, e agora sobre o impacto da pandemia. Isso pode levar a União Europeia a um processo de desintegração que daria uma certa configuração para a situação internacional daqui a uma década ou duas, ou pode levar, eventualmente, para uma reversão e uma tentativa de reconstrução da União sob liderança mais explicitamente alemã depois da saída dos dos ingleses. É muito difícil, é muito difícil e não é o nosso objeto aqui, mas essa é uma questão, é uma variável decisiva no panorama daqui para frente. Outra variável decisiva no panorama mesmo desse conflito entre Estados Unidos e China, é a, a, a volta que aconteceu nessas duas últimas décadas, depois da destruição da União Soviética, da volta da Rússia à condição, muito rapidamente, de ser segunda maior potência militar e atômica do mundo. Essa mesma Rússia, nesse momento, está sofrendo um impacto violentíssimo da crise do petróleo e da crise epidêmica, que devem também repercutir e ter efeitos a médio prazo na condução da Rússia numa direção para cá ou numa direção para lá. Não é uma coisa completamente segura para onde vai a Rússia, e isto pesará enormemente no desenvolvimento da conjuntura internacional. Não há. Da mesma forma, não há como tra tratar dessa conjuntura, desse quadro conflitivo contemporâneo, se a gente esquecer a ascensão do Irã no Oriente Médio, cada vez mais nítida, cada vez mais clara, cada vez mais confrontada com os Estados Unidos eh, e, evidentemente, eh, com Israel. Não é menos importante não é. a deserção lenta e gradual da Turquia, eh, da OTAN, e o cerco que a OTAN vem fazendo cada vez mais uh, ativo, cada vez mais pesado em torno à Rússia. não é? Também não se pode se considerar, se vocês quiserem pensar com a conjuntura internacional e não quiserem ficar focados só numa coisa, entende? vocês não devem deixar de prestar atenção no que está passando na Índia. não é? A Índia é hoje, com certeza, a, a, a quarta ou quinta Principal potência tecnológica militar no mundo tenderá a ser a quarta, pelo volume da população, pelo nível de qualificação da sua pesquisa tecnológica militar. É? E, portanto, a Índia, hoje, sob o comando de, um, de uma liderança nacionalista cada vez mais radical e militarizada, terá um peso no desdobramento da conjuntura, até porque a Índia tem fronteira com a China e, nesses dias que estamos vivendo, eles estão tendo um atrito, fricção é, na fronteira, é, na região é, do Himalaia. Da mesma forma, acho que não dá para pensar essa conjuntura internacional, se a gente não tiver em conta, e eu acho que esse é o, é o foco da segunda parte desse curso, não é, se não tiver em conta que é, América do Sul, é, América do Sul entrou no caleidoscópio das grandes potências, né? já tinha entrado é, com a política externa brasileira, e a entrada e participação do Brasil nos BRICS na primeira década do século, não é? mas agora entrou de uma forma um pouco mais pesada não é, com o envolvimento da Rússia e da China no conflito da Venezuela com os Estados Unidos. É? A própria situação militar da Venezuela e sua relação com a Rússia colocam o América do Sul e o Brasil, que faz fronteira com a Venezuela, é, digamos é, numa posição em termos é, da competição geopolítica militar internacional que nunca teve que nunca teve as, nunca, as armas nunca estiveram diretamente situadas na, na nossa fronteira não é então isso aí são várias coisas quer dizer quando quando, quando a gente vai pensar, vamos, vamos discutir a conjuntura geopolítica crítica atual, ela, ela de fato, é, tem infinitos ângulos e apenas listei aí cinco ou seis que me parecem mais importantes, inclusive para pensar o futuro da relação entre os Estados Unidos e a China. Pois bem. Por relação a esses fatos e à maneira de ler esses fatos existem múltiplas interpretações, múltiplas leituras, não é? Algumas mais jornalísticas, outras mais de, de, de analíticas, outras mais acadêmicas, enfim, não é? Há várias leituras, não existe uma só, não é? A própria designação desse curso já leva embutida uma maneira de ler os acontecimentos. Ela não é excludente, mas é uma é uma maneira privilegiada pelos organizadores do curso que é a questão da da Guerra Fria, né? A nova ou velha ou velha ou nova, não me lembro bem como é que é o título, é Guerra Fria entre Estados Unidos e China, né? é, é uma é uma é uma analogia, uma metáfora, enfim, é o uso de uma experiência recém passada do sistema mundial, no século XX, para se projetar e tentar entender. É muito comum que a gente use expressões que não são conhecidas para dar conta de fenômenos que nós não estamos entendendo. A dificuldade em geral, eu acho é que essas expressões tipo Guerra Fria, Nova Guerra Fria, Terceira Guerra Fria, sei lá, entende? Elas, elas no fundo sublinham aquilo que todo mundo já viu e que todo mundo sabe, que são os lados mais óbvios, explícitos do fenômeno, não é? Mas é, o uso de expressões é, é, conhecidas, de metáforas e analogias, às vezes é, não necessariamente, mas às vezes acaba escondendo exatamente aquilo que tem de novo na situação que a gente está vivendo, E é esse novo na situação que a gente está vivendo que com certeza vai pesar mais do que o velho e o repetitivo no que nos caminhos do futuro do sistema, não Então essa, por exemplo é uma designação possível a nova a nova Guerra Fria, mas eu eu devido até a questão do tempo é para não cansar vocês, nem a mim mesmo. E como a, a, o pedido que Pomar me fez foi no sentido de colocar essa conjuntura e esse conflito numa perspectiva de mais longo prazo, eu escolhi duas leituras ou duas interpretações que são muito comuns, muito correntes, é, uma mais antiga, outra mais atual, não é? e que tentam dar uma interpretação, uma explicação, de certa forma, tentam até mesmo prever o que vai acontecer a partir desse seu diagnóstico, dessa sua caracterização. Não é? Eu diria que a primeira delas é a, a tese de que o mundo está enfrentando um momento, a hora, ou a hora ou está vivendo a hora, é, do fim da ordem liberal internacional. Não é? Eu diria que. E, e, é, do cosmopolitismo liberal. Eu diria que essa é uma tese que hoje é muito é, muito comum, muito corrente, muito debatida, já faz é, um par de anos para cá, não é? É, sobretudo nos Estados Unidos. Também no, na, na Inglaterra e tal, é, na Europa, enfim, de uma forma ou outra, mas é nos Estados Unidos, sobretudo, que esse é o debate. Não É, é como se. E é uma, uma espécie de obsessão americana sempre com a ideia de da morte, quando vai chegar o fim, quando vai chegar o seu fim. É? Então, às vezes eles se antecipam, às vezes eu acho que eles se preocupam demais com a, com a morte do sistema deles. E Mas, enfim, essa é uma é uma tese, a tese do fim da, da ordem liberal. Ou dizer três ou quatro coisas, não é discutir se isso é verdade ou não é verdade. É impossível dizer se é verdade ou não é verdade, se nós estamos vivendo o fim da ordem liberal. É? Isso é um absurdo. Do ponto de vista histórico, não há como saber. não é? Mas discutir o fim implica em discutir o tempo e aquilo que supõe que está morrendo. É? E tentar entender aquilo que supostamente está morrendo, por que está morrendo. Enfim, essas coisas ajudam a compreender e esclarecer a situação em que nós estamos e que essas pessoas diagnosticam dessa forma. Não é uma preocupação, eu diria, sobre predominantemente dos setores eh, jornalísticos, intelectuais, acadêmicos, eh, eh, ligados à política internacional americana eh, de origem liberal. Não é? É... É a segunda tese que eu quero rapidamente, sempre que possível, de forma esquemática, eh, discutir com vocês, que é mais comum entre autores ou marxistas, ou uma perspectiva mais ampla da história, que é a tese de que o mundo estaria vivendo uma sucessão hegemônica. Ou seja, de que, assim como... E essa é sempre uma é o lado mais que as pessoas olham, assim como na entrada do século XX, em particular entre 1914 e 1945, nas duas grandes guerras, houve uma mudança da liderança mundial, uma transferência, uma passagem da liderança mundial da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, é, muitos analistas veem é, com razoável quantidade de evidências que estaria acontecendo agora é, algo parecido, mais parecido ao século XIX, quando os Estados Unidos estava subindo. Não é? E é exatamente a partir dessa comparação da subida dos Estados Unidos com relação ao produto, ao comércio e ao armamento mundial é que esses autores, hoje olhando para a subida da China, do ponto de vista de sua participação no comércio, no produto e na indústria do armamento, é que esses autores estimam que possam prever desdobramentos futuros a partir de uma recorrência ou de uma repetição daquilo que aconteceu com a Inglaterra, com os Estados Unidos e com a Alemanha nas primeiras décadas do século XX. Bom, é... então, comecemos pela pela comecemos pela tese, então, do fim da da, da ordem liberal, não é? E vocês, para quem, para quem acompanha a política internacional, a teoria política internacional, blá blá, blá blá blá blá, essas teses estão muito presentes, são em discussão permanente no Foreign Affairs e várias outras revistas de política internacional americanas. Não é? Particularmente, no caso do Foreign Affairs, explicitamente, revistas que resistem, lutam, criticam, combatem o nacionalismo que eles chamam de populista de Donald Trump, não é? E Yente liberal de Donald Trump. Pois é? é... bem, a... essa essa ideia essa ideia de fim, acho que era uma primeira coisa que, que talvez seja importante lembrar, acho para para quem milita mais tempo na área de economia política internacional e então, é, sabe que essa ideia de fim né, obsessiona os americanos já desde, é, pelo menos mais recentemente, desde a década de 70 do século passado, quando se transformou num lugar comum falar do fim da hegemonia americana, a crise da hegemonia americana. não é? E essa ideia de que os Estados Unidos estariam vivendo... É, vivendo o fim da sua hegemonia, dominou o pensamento americano, tanto realista como liberal da teoria internacional, nos anos 70, 80 e até 90. E vários autores grandes, bons autores de criação marxista, também discutiram essa questão de um ponto de vista mais próximo da teoria do Modern System, do Wallerstein, depois do Giovanni Arrighi blá, blá, blá, essa questão é, é, de que os Estados Unidos estariam vivendo esse fim. Bom, é, dos anos 70 até hoje vão 50 anos. Nesses 50 anos, os Estados Unidos venceram, superaram a crise de 70, engataram a primeira e acumularam poder vitoriosamente, a riqueza, passaram por 91, liquidaram a Guerra Fria. Enfim, não houve nada nesses 50 anos, se pudesse chamar, de fim da hegemonia americana, a despeito de que, enfim, quem acredita no longuíssimo prazo, o próprio Wallerstein falava que esse esgotamento se daria por volta de 2050, ou algo parecido. Aí, com falta ainda 30, 40 anos, nunca dá para saber não, o que vai acontecer no futuro. Mas, nesse período, não aconteceu. E hoje, de certa forma, essa tese do... do do fim da, da, da ordem liberal é como se fosse uma uma repetição da outra só que numa clave mais mais institucionalista não é do que era a discussão do fim da hegemonia que tinha uma, uma um vetor econômico mais importante é? mas seja como for de partida não é a despeito de que me é, é, sempre me, me durante essas décadas passadas, só na discussão desse tema do fim da hegemonia, então sempre me angustiava muito que as pessoas vivam obsessionadas com essa questão do fim e do futuro, quando na verdade o futuro é rigorosamente impossível é, de prever. Não é? É, e não dá para dizer se a tese é verdadeira ou falsa, é como se ficar esperando o tempo para ver se confirma ou não confirma a previsão, dado que a única certeza que a gente pode ter é da nossa morte, ou da morte estritamente individual também. Não é? Mas, é, é, nesse sentido, a discussão dessa tese, hoje aqui, hoje à noite, a apresentação dela, só alguns aspectos para pensar um pouco, o que, que os liberais, dado que essa de novo é a luta na próxima eleição presidencial americana de novembro, entre a turma, vamos chamar assim, líbero-internacionalista que estaria representada, supostamente, acho que agora menos vai ficar, é, pelo Joe Biden, ou Biden, sei lá, e a, a posição esta nacionalista é, é, protecionista, é, de direita, enfim, Donald Trump, não é? mas então não é um tema que esteja ultrapassado não não está e vai voltar agora está voltando já então vale a pena discutir a tese não para pensar o futuro se vai acabar não vai acabar não é, mesmo? Não é? mas para pensar o passado afinal que ordem que ordem é, liberal o que é afinal essa ordem liberal internacional não é, é o que que foi o que que essas pessoas querem chamar de ordem liberal internacional eu diria para vocês, jovens, sobretudo para os mais jovens militantes e tal, que em grandes linhas o que, se chama, o que eles chamam de ordem liberal internacional é um pouco a forma de organização e administração da guerra, da paz e das relações econômicas mundiais que foi se impondo a partir do segunda metade do século XIX sobre a égide da supremacia da Libra e do poder naval britânico, mas que depois se transformou num projeto dos Estados Unidos na hora da sua entrada na Primeira Guerra Mundial, liderados por Woodrow Wilson, com seus 14 prontos, a propósito de como deveria ser a reorganização do mundo para que o mundo não repetisse os caminhos trágicos do sistema de estados europeus. Não é? E essa essa ideia, e esse projeto é? é que vai se transformar, finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, e talvez poderíamos datar isso no ataque de pilar em 1941, os estados Unidos, quando os Estados Unidos decidem entrar é, na guerra. Não é? É, é, esse projeto é que vai, é, mais ou menos, orientar a liderança vitoriosa dos Estados Unidos depois de uma guerra que destruiu todas as demais grandes potências nas reuniões de Alta, São Francisco, eh, e mesmo de Potsdam, e, e mesmo eh, de natureza mais econômica, de Bretton Woods. Não é? Qual era esse projeto? Em que se baseava a, a, a ideia, a ideia força? Isso é, digamos, era uma, era uma tentativa de virar a página da, da, da, da política do equilíbrio de poder dos Estados nacionais eh, europeus eh, que se, eh, digamos assim, se transformou na ordem dominante eh, a partir de Vestfália no século XVII, mais precisamente para quem gosta de datas, 1648, não é? a ideia era um pouco virar essa página e inaugurar um novo modo de governar o mundo, de ordenar o mundo, poderia chamar uma governança supranacional do mundo sem eliminação dos estados nacionais, sem ocupação colonial dos subalternos, não é, mas sim hierárquica. Tá certo e baseada num conjunto de guerra desculpa regras normas e instituições multilaterais e consensuais não é que foram construídas não é ou impostas docemente pelas potências vitoriosas e neste caso Estados Unidos que era o grande vitorioso não é do lado ocidental e capitalista digamos não é nessas sucessivas reuniões e que deram forma a um conjunto de instituições multilaterais encarregadas eh, as Nações Unidas, evidentemente todos conhecem, e dezenas de outras afiliadas das Nações Unidas ou paralelas às Nações Unidas, regimes, instituições, normas, regras, no sentido de uma governança global sobre as relações de guerra e paz entre os Estados, sobre as relações econômicas entre os Estados e sobre o controle, sobretudo, a tensão dos territórios livres, dos mares, que não pertencem a nenhum Estado nacional e que, portanto, só submetem a soberania das potências que têm o poder naval suficiente. Disso se tratava na saída da Segunda Guerra Mundial. Digamos assim... É, mas por trás dessa, por trás desta ideia, havia uma uma convicção profundamente americana, liberal, individualista, tanto no sentido econômico quanto no sentido político, não é, de que é, a convicção de que a abertura econômica e o livre funcionamento dos mercados levaria à prosperidade e à paz. Essas são como premissas que estavam por detrás dessa gestão globalitária de natureza proto-kantiana, digamos, mas que, que supunha que, por detrás ou por baixo dessa institucionalidade global, estivesse trabalhando uma sociedade regida, não é? primeiro, por essa ideia de que o livre comércio, a liberdade econômica, a abertura econômica e o livre funcionamento dos mercados levariam à prosperidade e à paz. Não é? e o mesmo aconteceria com a abertura política e democrática junto com a proteção dos direitos humanos que também levaria a sociedades mais ricas mais cooperativas e mais pacíficas e a terceira ideia fundamental e igualmente diria eu é utópica não é? é de que o fim é que por fim as aberturas econômicas e políticas se reforçariam mutuamente o velho sonho americano, depois tão maltratado pela história real dos povos, de que uh, o mercado levaria à democracia e de que a democracia levaria inevitável mercado, que é o que os americanos estão esperando há 20 anos ou 30 que aconteça na China e agora desistiram de esperar, porque viram que lá não rege essa essa essa regra, o este sonho, ou essa utopia, sei lá. Não há? É? É agora bem a, a realidade dos fatos entre 45 e 91 e depois de 91 não é, é de fato é, coincide muito pouco com essa com essas premissas e com essas ideias é? Elas se mantiveram as instituições foram construídas não é mas como vocês sabem, é fundamental entender que a primeira iniciativa americana logo na saída de 46 não é por sugestão do, do, do, do seus, dos seus antecessores britânicos, do Churchill, os Estados Unidos adotam a ideia da cortina de ferro e da separação do mundo entre duas, duas, duas, duas partes incomunicáveis e em conflito contínuo. Não é? Aí vai vir exatamente essa metáfora da Guerra Fria. Tarará, tarará, tarará. Isso é, já tem uma parte do mundo que fica fora da, da, da, da utopia do livre mercado, da democracia, da governança democrática, da pacificação, blá, blá, blá. Pelo contrário, já se declara em, em preparação para a guerra constante. Se o Constitrói se, se, se monta a OTAN, eh, a, Rússia, a União Soviética responde com um o pacto de Varsóvia e se arma um mundo eh, bipolarizado do ponto de vista bélico, que essa bipolaridade bélica foi inseparável até 1991 da tal da ordem liberal internacional a segunda ou terceira questão que é fundamental não esquecer não é é que essa ordem liberal internacional começa a ser construída a partir de a sua institucionalidade Começa a ser construída a partir de 1946, não é? mas a bomba atômica de Hiroshima e a outra de Nagasaki foram lançadas em 1945. Não é? Então, por mais que se tente é, obliterar, por mais que se tente encobrir esse, esse fato fundador da ordem liberal internacional, não há como esquecer. Não há como esquecê-lo. Até porque, durante todo o período que vai até 1991, a ordem liberal internacional esteve sempre à sombra do medo de uma guerra atômica, entre as duas potências atômicas, depois que a União Soviética controlou a questão nuclear. Então... A verdade é que até 1991, além disso, a expectativa de paz não foi plenamente realizada, porque só do lado dos Estados Unidos, já em 1950, 53 estiveram envolvidos na Guerra da Coreia. E depois, de 1954 até 1975, digamos, por mais ou menos 20 anos com distintos graus de intensidade, os Estados Unidos substituiu a França e envolveu se na Guerra do Vietnã, de onde saiu depois, enfim, derrotado. Mas, de qualquer forma, são são conflitos e guerras contínuas nesse período. Depois disso, os Estados Unidos esteve muito próximo da guerra entre o Irã e o Iraque, que durou uma década e muito próximo da guerra no Afeganistão contra as tropas da União Soviética, que ali estavam, e que também durou Quase uma década. Não é? Então, a ordem, é, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de você, do ponto de vista descritivo, não é? talvez do ponto de vista realista seja inevitável, não é? é que a ordem liberal internacional, é patrocinada e tutelada pelos Estados Unidos, também poderia chamar de Pax Americana, não é? é... Esteve assentada não apenas sobre duas bombas nucleares, mas depois sobre um exercício de uma guerra fria contínua e várias guerras quentes sucessivas. Hum? É... Pois bem, vocês poderiam perguntar, mas depois dos anos milagres de 1989-91, com a queda do muro de Berlim o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria. Não é? Os Estados Unidos passam a ser, de novo, o centro unipolar do poder global. Não, é certo? não havia nem sombra nesse momento da Rússia atual. A Rússia estava inteiramente destroçada e a China estava de gatinhas ainda. Não é? Então, a, a, a, a, na verdade, os Estados Unidos, quando termina a Guerra Fria e enfrentam vitoriosamente a Guerra do Golfo. De certa forma, não fazem nenhum acordo de paz, mas na forma nova em que eles ganham até a Guerra do Golfo, matando cerca de 150 mil iraquianos e morrendo algumas dezenas de americanos apenas, é a primeira vez que se expõe essa nova guerra de indireta telecomandada, por televisão, aliás, para quem quis assistir. Entende? É, naquele momento, os Estados Unidos como que de novo refundou eticamente a nova ordem mundial criada depois da bipolaridade. não é? E vocês dirão, bom, nesse momento, não é, sendo uma potência hegemônica, sendo uma potência solitária, sendo a dona da ética, sendo a dona do tribunal do arbítrio, sendo a dona das principais forças armadas capazes de impor o arbítrio em qualquer ponto do mundo entende é isso que nos aproximamos do mundo sonhado pelo de certa forma pelo Kant. E depois por todas as teorias da estabilidade hegemônica e blá, blá, blá, blá, blá blah, blah, variados tipos de teoria nessa mesma direção entende? Mas não foi o que passou. Vocês sabem que não foi o que passou. Já agora estamos aproximando mesmo os mais jovens de vocês, já vão se aproximando do tempo que alguns de vocês tocou, assistindo toco assistir e ver, não é? é que nesses nesses, é, nesses nesses 30 anos depois de 1990, 1991, não é? os Estados Unidos seguiram em guerra. Não é? Depois de 91 estão há 20 anos numa guerra sem fim, como diz o presidente deles, não é? no, no Oriente Médio. Tá certo? E uma guerra que começou a partir da, da, da luta contra o terrorismo e do projeto Grande Médio Oriente, que, uma vez mais, era um projeto de instalação no mundo entre Marrocos e o Afeganistão, da democracia do mercado, da liberdade, da ordem liberal e pacífica. Não é? Nesses 30 anos, essa ordem liberal e pacífica instalada no Oriente Médio submeteu praticamente todos os países daqui, dessa dessa zona a uma guerra contínua, a um bombardeio interminável, a um exterminio da sua população. Não é? Então, é. É, é, é, eu acho que é uma, uma uma é uma primeira é um primeiro grande paradoxo não é não estou criticando aqueles que sonham com, a, com o fim do mundo que eles consideram que foi muito bom da ordem liberal né talvez não, não é que seja só coisas ruins muito menos é? mas há que ter claro é? mais além da ingenuidade do sonho da fantasia uma espécie de viúvas da ordem liberal, tá certo? Qual foi o fundamento real dessa ordem liberal? Para saber por que eles acham que ela está terminando ou onde é que ela está fraquejando, não é? Porque é, muitos deles consideram que o grande desafio, que dizer, o que está contestando, o que está derrubando essa ordem liberal, é a ascensão do que eles chamam os capitalismos autoritários da China, da Rússia. É, enfim é, é, e a, a, também, também o, o ataque é, direto, surpreendente, para eles, dos Estados Unidos, à própria ordem liberal que eles criaram. Ou ajudaram a criar, mas tiveram um papel absolutamente decisivo na sua criação. Bem, essa, essa é a questão. Não é? Quer dizer, de novo, atribuir a culpa dessa dessa crise que eles estão vivendo ao, ao ataque externo. Não está vendo nenhum ataque externo explícito à ordem liberal. Pelo contrário, eu diria que hoje quem mais defende a ordem liberal no mundo são os chineses, pelo menos no plano econômico internacional. Os próprios russos, de alguma forma, também assinam embaixo é, dos documentos multilaterais, não é? Quem está atacando virulentamente a ordem, portanto, é isso que os teóricos da teoria dessa tese do fim da ordem liberal têm que pensar e têm que se explicar, quem está destruindo a ordem liberal são eles mesmos. E, portanto, alguma explicação que queiram dar devem buscar dentro de sua própria sociedade. Até porque, atenção, e só para... para para concluir essa essa essa essa esse argumento, não é? O interessante é que nesses 20 anos, ou depois, digamos, depois de 1991, tá certo? Até esse momento que o pessoal considera como o momento da implosão da ordem liberal, é? 17, 18, 19, enfim, agora o período trap, vamos chamar assim, não, é? mas a verdade é que nesse período da ordem liberal internacional unipolar, absurdamente hegemônica ou, quem sabe, imperial, não é? uma vez mais, tá certo? na década de 90, depois da Guerra do Golfo e durante o governo quase idílico de Bill Clinton, uma espécie de figura associada para sempre, não é? a utopia da globalização do mercado da democracia não é, é foram feitas segundo as estimativas do, do Andrew Bacevich é, 48 intervenções militares norte-americanas durante oito anos mais do que durante toda a Guerra Fria democrata por outro lado o Bush um fez a guerra do Golfo e o Bush dois foi quem iniciou a guerra do Afeganistão, do Iraque, enfim, as guerras que estão até hoje, 20 anos de guerra. E mesmo, atenção, meus amigos, é nessas coisas há que ser é, é, é, há que ser objetivo, realista. Não adianta se tapar os olhos com a peneira. Quando a gente quer conhecer o mundo, quando a gente quer entender o mundo, a primeira consigna, digamos, talvez seja até é quem o quem a, a, a, a enunciou. Né? Diga as coisas como são, e não como você deixaria que ser. E, neste ponto, os teóricos, os intérpretes do fim da, da, da, da ordem liberal teriam que explicar como, no período do Barack Obama, os Estados Unidos lançaram, nos seus oito anos, 26 mil bombas sobre sete países. E leia-se, em países povos, populações, seres humanos. E eis aí o grande paradoxo que eu coloco para vocês, meus jovens eh, amigos dessa noite, tá certo? É que o presidente nacionalista, populista, eh, sei lá o todo que vocês queiram, não é nessa figura eh, desse desse senhor Trump, mas Há que dizer para refletir, para pensar, não é? Que nos quatro anos desse senhor, os Estados Unidos não iniciou, que eu saiba, que eu me lembre, salvo engano, nenhuma nova guerra. É um belo paradoxo, não é certo? Não sei quantas bombas os seus militares terão lançados em lugares que já estavam em guerra. Hum? mas não recordo de nenhuma nova guerra iniciada por esse senhor. Muitas ameaças, guerra econômica, sanções, todo tipo. Não é? E talvez seja por isso. Aliás, atenção, que na próxima eleição de novembro, o auto-establishment falcão militar norte-americano apoia o senhor Joe Biden. Para vocês verem, o mundo internacional e o mundo completo, hoje não é? é muito mais difícil de se explicar com categorias simples, branco, preto. Não é? bom mal sim não deixo aqui apenas como uma uma questão não é para ser é, refletida por vocês não é? até porque esse tema é, seguirá mas é, é menos para prever se a ordem liberal vai seguir você acha né é muito interessante eu acho que em... Em 2017, uma coisa assim, não me lembro, não é, uma televisão canadense promoveu um, um, um grande debate, é, um pouco assim, só que aberto por televisão para duas, três mil pessoas e mais o público presente de mil pessoas, é, envolvendo Niall Ferguson, que é, um, é, um, é um, um historiador escocês, mas que vive nos Estados Unidos há muito tempo, de um jornalista indo-americano é, para discutir é, para discutir se a ordem liberal terminou ou não terminou é interessante um pouco resolveu o assunto tipo um programa de televisão é chamar esses animadores de domingo para discutir isso. É? e aí os dois debateram usaram argumentos e tal o debate tem várias coisas interessantes está publicado é possível encontrá-lo é? e, e no final então fizeram uma votação para ver é, se a ordem liberal ia terminar ou não ia terminar. Eu acho que deu 77% a favor de que a ordem liberal não ia terminar e deu 26% o historiador escoceso, que é extremamente vaidoso, muito inteligente, o Faro, fica extremamente deprimido, mas perdeu, de 26%. Não é? Se fosse assim que se disse disse o futuro, a, a ordem liberal deve seguir, porque ganhou... Nessa, nessa votação lá. Teria que fazer, quem sabe, aqui no, como esses aí, no Faustão, Silvio Santos, para perguntar se ela vai ganhar ou não vai ganhar. Não dá, não vai se resolver desse ponto. Portanto, o que interessa aqui não é discutir o futuro, nem foi isso que o Pomar pediu para fazer, ele é isso que eu para falar, o passado. Então, essa tese sobre o futuro né, me permitiu apenas dizer algumas coisas sobre o que foi, de fato, a ordem liberal com suas grandes virtudes e com seus grandes problemas e sobretudo com aquilo que os liberais sempre têm uma muita dificuldade de aceitar sobre que premissas realistas a ordem esteve assentada segunda tese de sabor mais é, amplo não é? mais dos historiadores e tal de uma outra matriz intelectual não é que é a tese da sucessão da sucessão hegemônica qual é qual é a ideia central desses autores. A ideia central desses autores é de que, na trajetória do sistema mundial, desse sistema internacional no qual nós vivemos, não é a ascensão de novas potências sempre acaba colocando, ameaçando e colocando em risco a supremacia das potências dominantes estabelecidas. Não é? Bom, é um, em princípio, é uma ideia... Não é que até genericamente se poderia estar de acordo, mas além disso, do ponto de vista histórico, não é o que passa é que se, se vocês olham para a história mundial, não é particularmente europeia, que é de onde vem o sistema que conquistou o mundo, o sistema interestatal. Não. Se vocês olham aí, o próprio Marx, já em alguma nota de pé de página, chamava atenção para esse fato de haver uma sucessão de lideranças. No caso, ele estava preocupado com a coisa mais econômica: tá? as lideranças eh, europeias de Portugal, Espanha, Holanda, França, eh, Inglaterra, e blá, blá, blá, blá, blá. blá, blá né? Os teóricos de, de, de, de, de, dos ciclos hegemônicos, das sucessões hegemônicas, eh, não. não, não não entro nesse nível de detalhe, mas considero que houve grandes momentos de sucessão hegemônica. E o que mais importa nessas comparações e, sobretudo, nessas reflexões? Outro dia, inclusive, o Martin Wolf publicou um artigo, acho que no Financial Times, foi reproduzido e traduzido no Valor de São Paulo, sobre isso, sobre a sucessão hegemônica. E ele, ele no fundo, ele é um brilhante jornalista, Ele forma muito sintética, colocou qual é o argumento e mostrou por que ele acha que, de fato, é o que está passando. Isso é a comparação com o que passou na sucessão da Inglaterra pelos Estados Unidos na liderança do sistema mundial, econômico, político e militar, depois da Segunda Guerra, mas que começa antes, a ascensão americana começa antes e tal. Então, o, que, que, o que, que esse pessoal coloca é, é entre 1870 e 1920, depois de 1945, enfim, a Inglaterra alcança o ápice da sua supremacia e, ao mesmo tempo, é, aparecem, nascem, surgem e crescem as novas potências, que, na verdade, foram é, os Estados Unidos, depois da Guerra Civil, o Japão, depois da restauração Meiji, a Alemanha depois da, da guerra de unificação é, contra a França, contra a Áustria e a Dinamarca, não é? É, A própria Rússia depois do, do, do fim da, da, da, da servidão e tal. Mas é, na verdade é, o, o que o que ele mostra e em termos muito simplificados, todos os autores tentam mostrar a ascensão vertiginosa. É, muito sempre chama atenção para a Alemanha, mas a ascensão econômica da Alemanha é um décimo da ascensão dos Estados Unidos nesse período, entre 70 e 1920. É, passa de 5% a 30% do produto mundial e do comércio mundial. A Alemanha sobe muito, mas vai até uns 10% ou 15% no máximo. Não é? É, de qualquer maneira, a tese geral muito simplificada muito economicista muito grosseiramente né, levaria a uma pressão contra a potência dominante e declinante do ponto de vista econômico que é a Inglaterra e isso leva finalmente a uma a uma a uma guerra uma guerra vamos chamar hegemônica não é que entre envolve a Alemanha envolve todo mundo que envolve todo mundo, é uma guerra geral entre 14 e 45 da qual sairia os Estados Unidos com potência dominante. Pá, bom, pensando. isso estaria em curso de novo agora. ainda né, Variadas linguagens, pode ser do Arrigh, do, do, do, do Alistair, pode ser do de outros autores realistas ou liberais americanos, é, o Gilpin, enfim, muitos e tantos outros, não, não vem o caso, não, não estamos na universidade. Né? Que sobrinham essa coisa e depois vem uma, uma uma repetição agora, a partir de 1970, 80, que a Alemanha. Não, desculpa, é, também, também, a Alemanha. Mas o, a China, sobretudo, em particular no século 21 dispara de forma geométrica, também salta de 5% para 15%, 30% do comércio mundial e do produto e blá, blá, blá, não é? e passa a ameaçar os Estados Unidos. Os Estados Unidos reagem a esse desafio e isso é o que nós estaríamos vivendo hoje e cada vez mais. E, portanto, a grande pergunta que fica é se também agora, de novo, haverá ou não uma guerra hegemônica, onde, enfim, John Wayne e o, e o outro lá vão decidir quem é o, o, o dono do mundo. Uma coisa uma coisa dessas, um pouco caricatamente. não? É? mas a, a, o, o que passa aí é que digamos esse, esse para sair da caricatura é fundamental eu sugiro é, é muito difícil eu não curto espaço de tempo como esse aqui não é? mas eu sugiro que é fundamental voltar um pouco no tempo né? sair dessa comparação simples que fica um por um é como tipo agora é nova guerra guerra fria ah então tem uma guerra fria só não tem muito como generalizar o assunto, você dirá o que você bem entende sobre isso aí, se quer ou não é, sei lá. É? A mesma coisa, você diz, agora você tem uma sucessão hegemônica que eu comparo com a inglesa americana. Bah, tem uma, a outra, deu isso, deu aquilo, fez assim, fez assim, vai dar. será que vai dar, não vai dar, não vai dar, e tal, é? Como se a história fosse feita de repetições cíclicas, regulares, necessárias, e implacáveis, e, de fato, a história não é feita dessa maneira. Então, isso aí, sim, seria útil vocês olharem um pouco para trás, não é eu digo duas ou três pinceladas absolutamente estilizadas para chamar atenção sobre um ou outro ponto, sobre esse sistema. Qual é o sistema? É o sistema interestatal. Não é? Esse sistema interestatal que nós vivemos hoje, que nos parece óbvio, o mundo inteiro vive... Dentro de um sistema interestatal, não é? É, Predominantemente também capitalista. Não? É, são estados e economia... mas esse, esse sistema de onde é que vem? Não é sempre existiu? Não, não existiu, sempre. Tá certo? E mais, que é muito importante, esse sistema se formou e só se formou na Europa. Não? E se forma na Europa de forma lenta a partir do século 11, 12, 13, que alguns historiadores chamaram de longo século 13. É aí que se forma. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, neste momento do século XIII, esse pedaço da Europa, onde vai se formar esse sistema, o norte da Europa, é provavelmente dos mais atrasados do mundo, com certeza o mais atrasado com relação ao mundo islâmico, ao mundo chinês, ao mundo indiano, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, é uma espécie de primo pobre. E vai ficar primo pobre até por volta de 1600, 1700. Mas, nesse período, dentro desse pequeno espaço da Europa, é? pequenas unidades fragmentadas, competitivas e bélicas, parece que gerarão uma energia expansiva que nasce da sua competição e da sua guerra contínua, que os levou em duas direções fundamentais para os nossos interesses. Tá certo? Uma na direção é, da conquista para fora, não é? seja no início as cruzadas na Espanha, na Rússia, na Palestina, seja depois em direção à América e à Ásia, tá certo? e na direção de uma consolidação interna dentro do espaço europeu, de uma hierarquia de potências territoriais que vão se centralizando e vão dando origem àquilo que a gente vai chamar de Estado Nacional, dentro dos quais vai nascer uma coisa que talvez seja o segredo dessa máquina ganhadora, que foi o nascimento de economias nacionais capitalistas, ou de mercado, e depois, a partir do século XVI, XVII e XVIII, capitalistas. Não é? Então, onde se estruturam em várias pequenas unidades que depois crescem um pouco, mas não tanto, não é? uma combinação de uma, um impulso de acumulação bélica de poder com um impulso de acumulação de riqueza. Essa combinação, entende, é que fará dos estados, economias nacionais e europeias, uma máquina vitoriosa de conquista do mundo. Tá certo? Esse sistema foi o sistema ganhador e ganhou em 300 anos. Ele vai se explodindo. Ele, ele como que ele se move sempre em lutas internas, explosões externas, lutas internas, explosões externas. Foi assim no século XIII, no XVI, vai ser assim no XVIII, depois no final do XIX e agora de novo no XX. Tá certo? é sempre esse mesmo esse mesmo movimento e cada vez você vai o sistema foi incluindo pela força das armas e também eventualmente dos mercados dos negócios foi botando para dentro os uh, os universos externos a esse universo expansivo do sistema interestatal agora atenção duas características essenciais ou três desse sistema interestatal para pensar o presente né a primeira a primeira questão é essencial é a, a, a forma pela qual a guerra, que é um fenômeno que existe desde sempre, troca, moeda, guerra, a guerra existe desde que o Homo sapiens saiu da casca. não é? Entende? Primeiro na forma de conflitos, depois vai adquirindo a forma mais estratégica da guerra, já uns 3, 4, 5 mil anos atrás. Mas não importa. O que importa é que dentro desse sistema... Inventado, que nascemos no território europeu, a guerra, como forma de competição belicosa entre essas unidades, se transforma numa espécie de peça essencial do processo de acumulação de poder e de riqueza. Essa é a questão essencial. Dentro desse sistema não se faz uma guerra excepcionalmente para resolver algum problema, não. A preparação para a guerra é parte essencial da dinâmica, do dínamo propulsor desse sistema, no sentido da inovação tecnológica, no sentido da preparação. Enfim, tudo passa-se dentro desse dínamo. Quase eu, alguma vez, acho que é, escrevi assim, tentando sintetizar, dizer a originalidade desse sistema foi que o poder endogenizou o capital, o, o capital endogenizou a luta do poder e o poder e o capital endogenizaram a guerra montaram uma espécie de um triângulo que tem uma força propulsora gigantesca e fez com que essas pequenas unidades territoriais de poder europeias conquistassem, de uma forma ou outra, um comando sobre o mundo que chega a seu ápice no século XIX início do XX, do ponto de vista colonial. Mas chega ao seu ápice no final do século XX início do XXI do ponto de vista da generalização e da globalização completa do sistema interestatal, e se é a bolota inteira é absorvida pelo sistema interestatal e passa a ser regida pelas mesmas regras de acumulação do poder, da riqueza e da guerra que a Europa inventou. Nesse sentido, sempre digo, a Europa pode cair, não é? mas ela é vitoriosa para bem ou para mal, porque o software do sistema mundial é europeu. Foram eles que criaram, tá certo? e eles transmitiram aos seus subalternos Tá certo então essa essa é, é, é, é uma é uma dimensão essencial desse sistema uma segunda dimensão essencial desse sistema não é é que ele é, é, é movido digamos é como se ele fosse um, um cometa em expansão um universo em expansão onde você tem na ponta uma uma, uma liderança que é um é um conjunto de unidades territoriais em competição bélica que geram a energia que puxa o sistema. Pois bem, é, é, muito, foi muito próprio do pensamento europeu do século XIX é, sonhar que esse sistema marcha em alguma direção, é, é, uma boa direção, vamos chamar assim, né? uma direção humanista, uma direção libertária. E tal, não é? Eu diria hoje, olhando para esse sistema, é, que a convicção é de que ele não tem nenhuma teleologia, esse sistema não marcha para nenhum lugar melhor ou pior. Ele marcha, empurrado por trás, empurrado por essa energia criadora da inovação e da guerra que esses caras, essa máquina que esses caras criaram. Tá certo? De certa maneira, você pode dizer, sim, que ele está dirigido na direção da conquista do poder global. Esse é o que move a lógica do sistema. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema não, é, ele não chegará jamais à situação do poder global, porque, se ele chegasse, o sistema se desintegraria. E por que que se desintegraria? Porque a energia do sistema vem dessa combinação entre a guerra, o poder e a finança. Se você eliminasse a competição dessas unidades, dessas unidades territoriais de poder e de riqueza, você eliminaria a própria dinâmica do sistema. Poderia sonhar que o mundo entrasse numa espécie de uma pasmaceira universal. Mas o mais provável é que entrasse em processo de entropia. E aí vem a terceira e última questão sobre a qual eu queria chamar a atenção de vocês, é que, na liderança desse sistema, quem vai na frente desse sistema, não é? em geral, esse sistema é apresentado como se fosse um triângulo. É? Eu costumo apresentar aos meus alunos como um sistema deitado, em movimento expansivo, não é? universo em expansão. É certo? Quem vai na frente desse sistema, por obrigação, não é? Eles tem que acumular, permanentemente e monopolizar permanentemente novas formas de tecnologia e novas formas de produção de riqueza e novas formas de fazer a guerra. Não é certo? Então, nesse sentido, ao contrário do que pensavam os teóricos da estabilidade hegemônica e os sonhadores liberais, a potência dominante, a potência hegemônica, ela é, por definição, desestabilizadora do sistema porque ela, para inovar, para se manter na ponta do sistema e puxar esse sistema, ela tem que estar permanentemente inovando. E o inovando não é apenas em pequenas tecnologias, de fazer vacina, de fazer isso, não, não. O inovando é, predominantemente, inovando no campo da tecnologia militar, essencial para que ele não seja questionado na sua posição de supremacia e liderança do sistema. Isso é o lado, vamos dizer assim, alguém diria tétrico do sistema. Isso é, como o Mearsheimer ou como chamou, as grandes, a condenação das grandes potências, a condenação da liderança é não poder parar. E, portanto, aquele que ordena o sistema é o principal desordenador do sistema. Ao contrário dos sonhadores, o hegemon, o líder, é quem desestabiliza o sistema. Ele é o primeiro a desestabilizar, não é quem está chegando. É quem está na ponta, fugindo para não perder a ponta. É isso que explica que Donald Trump mandou para o espaço as instituições, os valores e a ética criada pelos próprios norte-americanos. Tá certo? É como se ele estivesse nessa corrida espacial e se desfizesse do corpo do foguete que estava pendurado nele. Tá certo? Em nome de manter a posição de poder, já não dava mais para manter dentro desse sistema uma posição de poder sendo também o líder ético, o árbitro e parará, para tá Ele não, ele não, ele se desfez de tudo isso não com uma posição de derrota ou de perda, né? Não, não, ele se desfez tudo isso a pelo menos do ponto de vista dessas dessas ideias que estou expondo para vocês. É, do ponto de vista dessa luta permanente pelo poder global, é como se ele, acuado por um sistema que inchou e botou a bolota toda para dentro, se desfizesse de uma institucionalidade que lhe foi extremamente útil depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi extremamente útil para conquistar a posição hegemônica que teve até 70 e o projeto imperial depois de 80 e 90. tá certo? Mas que perdeu eficácia. Quando contestado pelos chineses, pelos russos e parará, parará, parará. E aí ele começa a, a, a se desfazer é, do sistema. É um paradoxo? É. É um paradoxo. Está certo? Agora, é, deixa, deixa eu tentar apressar, porque eu acho que já passei do, do, é, do meu tempo. Eu apenas queria chamar a atenção de vocês, voltando à ideia da sucessão hegemônica. Depois de esse rapidíssimo passeio estilizado a voo de pássaro por algumas características desse sistema interestatal, de como ele se forma, se expande e conquista o mundo e depois gera dentro de si as contradições globais que nós estamos vivendo, em grande medida produzidas pelas próprias regras desse sistema que acabou incorporando também a China, a Rússia, a Índia e agora a África, enfim, tá certo? Essa, essa, essa é a dificuldade de gerir esse tema. Então, nesse sentido, meus queridos amigos, não é? É que é muito difícil de você simplesmente fazer uma comparação com a sucessão hegemônica da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ao lado da complexidade do sistema internacional hoje, era quase uma brincadeira aquela sucessão entre irmãos, tá certo? Estados Unidos sucedendo a Inglaterra a colônia sucedendo a metrópole, é. É? os seis olhos do mundo, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra trocaram posições. Não é a questão agora, não é? Então, o normal, é, se fosse, se ter uma, uma uma uma visão mecanicista da história, seria dizer que agora na frente, posto do jeito que está, é o que cabe discutir é se haverá ou não haverá. É, se haverá ou não haverá uma uma, uma nova guerra hegemônica para decidir afinal quem é quem é o John Wayne do pedaço, quem é que vai mandar ou não vai mandar. Não. No entanto, quero mostrar a vocês, chamar a atenção a vocês, de um aspecto que são, às vezes, essas coisas que não se olham, não se veem, não se falam e que são decisivas para pensar a dinâmica da conjuntura né, ou do sistema. Por exemplo, esse que vou chamar a atenção de vocês, que diferencia o que passou no século XIX início do século XX, com o que está passando agora no século XXI. No século XIX, quando os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão escalam em termos de participação no produto industrial e no comércio internacional, de tal forma que, quando vira... Até a Argentina também escala nesse momento. Quando vira o século XX, estão entre as, maiores, as potências mais ricas do mundo. E entre essas potências mais ricas, tirando a Argentina, todas elas vão participar de uma forma ou outra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e blá, blá, blá, blá. blá. Então, é, é, naquele momento, quando acontece a escalada, incluindo a Inglaterra, que era líder do sistema, não é? É, a partir de 1840, 1850, é? essa ascensão inglesa e dessas outras potências geradas pela própria expansão inglesa, de certa forma, não é? essas, essa, essa, essa, essas potências estão é, em pleno salto de dominação colonial da África e da Ásia. A ascensão das potências, das potências, das novas potências. E, e, e a luta das velhas potências se dá, ou a expansão das velhas potências se dá em direção à África e à Ásia. Em 1838, se não me falha a memória, a, a, a, a, a, a, a Inglaterra fecha a Companhia das Índias Orientais. Em 1858, a Inglaterra derrota a rebelião indiana e se transforma a Índia num vice-renato inglês. Em 1842, a Inglaterra impõe a humilhante derrota na Guerra do Ópio à China, que depois se reproduzirá na década de 50, envolvendo a França e outras potências europeias. E é a partir daí que se conquista o Vietnã, a Camboja, para que falar da África depois de em é, 1885, quando é inteiramente dominada pelos europeus. De tal maneira que, quando acontece a Primeira Guerra Mundial e quando supostamente os, as grandes potências eurocêntricas estão discut, debatendo ou disputando na guerra a hegemonia mundial, elas estão impondo ao resto do mundo uma dominação imperialista e colonial como nunca o mundo teve, com exclusão apenas, se a quisermos considerar assim, da América do Sul. Tá? É, no início, do, do quando, quando, quando os Estados Unidos sucedem a Inglaterra, entende? Praticamente três quartos do mundo, ou, ou, nem me lembro mais exatamente a cifra, estão sob dominação de seis ou sete paizinhos europeus. É isso, paisinhos no sentido de tamanho do território e da população, porque inclusive a Bélgica tem dominação na, na África, blá blá blá blá. blá. Não, essas pessoas que o pessoal está derrubando aí, o as status agora são os heróis dessa época em que na leitura dos teóricos da política internacional, estão olhando para a sucessão hegemônica, por baixo estão descendo o cacete, né, e expandindo, portanto, o seu poder e as suas brigas exportando as suas brigas externas para a Ásia e para a África. Eis atenção a grande diferença. Nesse momento, quem está subindo não são unidades territoriais de poder econômico do mundo eurocêntrico. Não. Quem está subindo hoje na escala mundial da riqueza e do poder entende? são os povos que estavam sobre a bota e a dominação colonial dos europeus quando os Estados Unidos estavam sucedendo a Inglaterra. Atenção. É uma diferença gigantesca para não cair em formalismos. Já basta os formalismos dos economistas, já não precisam os, é, os, os meninos de ciência política fazerem a mesma bobagem. Certo? Você está falando de um outro mundo. Todo mundo vestiu a camiseta de Estado Nacional. A Índia vestiu a camiseta de Estado Nacional em 1948 e tem 1 um bi, um bilhão e 300 milhões de seres humanos. A China, o Império Chinês, vestiu a camiseta do Estado Nacional, mas não deixou de ser uma civilização, como a indiana não deixou de ser uma civilização vitoriosa durante a maior parte do tempo da história do Homo Sapiens. São esses caras que estão vestidos do Estado Nacional e que hoje estão entrando no jogo inventado pelos europeus e proposto pelos europeus e estão ganhando o jogo. Mas isso significa que eles vão também fazer uma guerra hegemônica? Não. Eu poderia levantar uma hipótese diferente, e com isso encerro. Não. É certo. Eles poderiam simplesmente nós poderíamos simplesmente estar é, marchando para um outro tipo de polarização mundial. Pois, atenção, não se esqueçam, nesse momento, em 20 anos, isso mudou a configuração e o núcleo central geopolítico militar do mundo tem três potências acabou -se. o resto é peanuts. é Rússia China e Estados Unidos e Rússia por causa do, da potência militar e energética que ela tem sobretudo além militar esse é o jogo não há é? a União Europeia ainda vai ter que decidir vai tomar muito tempo mas entende nesse jogo Certo? Você pode é, imaginar, e essas três, só essas três, não precisa nem incluir a Índia, você tem aí é, dois quintos, dois quartos da população mundial e dois quartos, três quartos, eu acho, do território mundial. É isso. Mudou o jogo, você não tem uma ilhota aqui na Inglaterra, né? uma outra ilhota, entende? umas paizinhos pequenininhos, Não, você tem três gigantescos territórios, impérios, estados nacionais, que estão entende, nessa disputa. Não são 50 milhões de, de, de alemães, 60, de... é 1 bilhão e 300 milhões de chineses e indianos. E duas civilizações, por mais que estejam com a camiseta do, do, do Flamengo, não, do Estado Nacional. Não Agora, essa combinação pode gerar uma situação nova, que eu apenas sugiro... E encerro, não é? que você pudesse estar marchando o mundo, vai trepidar muito, muitíssimo, mas que o mundo estivesse marchando por um novo tipo de polarização mundial que combine né, o legado realista é, da Ordem de Vestfália tá certo? com o peso das grandes massas civilizatórias asiáticas. E isso possa dar origem não de imediato, de jeito nenhum, mas a médio prazo, há algo parecido com a relação secular de competição, convivência, emulação, que norteou as relações do Império Persa com o Império Romano durante 500 anos. E, aliás, com o chinês também, porém, a uma certa distância. Viveram juntos e a competição produziu coisas geniais do lado romano e do lado persa. Guerrearam de tanto em tanto, mas morreram abraçados. Bom, paro por aqui porque, de fato, não me pediram. O Walter não me pediu para falar sobre o futuro, e não sou propriamente pitonizo. Me pediu para falar sobre o passado, e foi o que eu tentei fazer para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Fiore. É, Para quem chegou aqui ao qual liga a tua câmera, volta, liga a tua câmera. O host tem que fazer isso. Já tentei. Para quem chegou aqui ao longo da aula do professor Fiori, essa é a primeira aula de um curso intitulado O Mundo em que Vivemos. Esse curso tem duas partes. Uma é dedicada aos conflitos mundiais e a outra parte é dedicada ao conflito dos Estados Unidos versus eh, Nossa América. O rosto se me liberou aqui. Então, nesse momento, a gente tem mais de mil pessoas acompanhando o curso, entre o Webinar e o YouTube. E, evidentemente, isso torna impossível abrir para perguntas individuais até porque também nós temos mais 20, 30 minutos aqui no máximo de aula. Então, o que eu fiz é acompanhar o chat do YouTube e o chat do webinar e agrupei as principais questões que apareceram em alguns temas. Eu vou aqui relatá-los, sabendo de antemão que o Fiore não tem a menor possibilidade, no tempo restante, de comentar todos esses temas. Então, a minha expectativa é que ele escolha um, no máximo, dois temas e ficará para as próximas aulas, haverá muitas, é, para que os próximos professores é, comentem. Eu já vou transmitir a eles que ficaram questões pendentes. Então, eu vou ler aqui os temas... É, deixo ao Fiore a escolha de um, dois desses assuntos, no máximo. O nosso objetivo aqui é terminar às 11. Mas os temas que apareceram ao longo da fala do Fiore, eu agrupei nos seguintes. Né? Primeiro, uma pergunta sobre guerra híbrida, sobre esse conceito, essa categoria, essa formulação. Segundo, o impacto do coronavírus nessa situação mundial. Terceiro, a pergunta de um milhão, que de certa maneira já foi tratada aqui. É provável a ocorrência de um conflito mundial, militar, ao estilo da Segunda Guerra? Outra questão que foi feita. Quando nós analisamos a China, na sua projeção externa, a gente vê traços que alguns consideram muito similares ao imperialismo. Quando a gente analisa a China na sua complexão interna, há quem veja capitalismo de Estado, há quem veja socialismo. O que o fiori pensa disso? Foi também comentado o tema do choque de civilizações do Huntington, assim como foi comentado o tema da guerra híbrida. As pessoas ouvem sobre esses conceitos e gostariam de algum comentário a respeito. Outra questão que apareceu em muitas, tanto no webinar quanto no YouTube, muitas pessoas disseram essa análise em que os estados são os principais protagonistas e onde ficam as grandes empresas, as grandes empresas capitalistas nesse desenho. Penúltima questão que eu anotei, é algo que o Fiore tratou, mas que algumas pessoas pediram que ele desenvolvesse mais esse tema não exatamente do neofascismo, do fascismo, ou da extrema-direita, mas a crítica de extrema-direita à globalização. Nós temos aqui, por exemplo, no Ministério de Relações Exteriores do Brasil, um chanceler de nome Ernesto Araújo, e que é um desses que faz uma crítica à globalização pela direita. Quando, até alguns anos, esse tipo de crítica era feita por pessoas de sensibilidade progressista, de esquerda, socialista, etc. E, por, por último, o último macro tema que eu anotei é a relação eleições nos Estados Unidos versus política externa dos Estados Unidos. A pergunta, na verdade, é feita por várias pessoas. Faz diferença se ganhar um democrata ou se o Trump for reeleito, né? Na cabeça da média das pessoas, os democratas parecem como mais civilizados e os republicanos, como Trump, mais agressivos. O próprio Fiore mostrou, com exemplos, que não é bem assim. Mas a pergunta aí é sobre o futuro, não foi a encomenda inicial, é se ele vê que tipo de política externa é uma só, nisso eles têm unidade, haveria mudanças, enfim... Então, repetindo, eu organizei oito, em oito grandes temas, dezenas de questões que apareceram nos dois chats, a minha expectativa aqui é que o Fiore escolhesse uma ou outra, e as demais eu vou passar para os professores das aulas que virão, para que eles levem em consideração ao formular as suas respectivas palestras. Então é isso, eu devolvo a palavra para o Fiore, lembrando que o nosso objetivo aqui é mais 20 a 30 minutos no máximo. Como o Fiore falou, eu também sou professor, esse troço aqui cansa muito mais, muito mais do que uma aula normal. Tem estudos explicando por que é assim, mas o fato é que é assim. Cansa brutalmente. Então, a gente, tanto para quem assiste, quanto para quem dá a aula. Então, a gente tem ainda mais uns 25, 30 minutos. Devolvo a palavra para o Fiore. Bom, ou então é fazer o que talvez seja uma questão essencial para conviver com essa tecnologia nova de didática, que é ser muito sintético, é difícil para um professor que tem hora livre para falar. Então, eu, eu comento, porque algumas coisas eu acho que talvez as próprias perguntas possam ter vindo no, já no processo em que eu estava algumas coisas falando, não quer dizer que eu esclareci, nem que eu respondi, mas... Se fosse falar, provavelmente seria rebarbativo, eu pediria coisas que já falei. Não? Então, é, eu, eu, eu toco em dois, três temas que eu acho que são mais cruciais e, não é, e difíceis. Não é? Primeiro, a questão da China. É? É, se a China é ou não é. é, é, é se, ela, se a China é, o que, que ela é exatamente? Não é? Eu acho que, esse, primeiro, tem uma, uma discussão é, nominal, então que é nominalista, que é um pouco dar conceitos, não é? Se é exatamente isso, não, se é uma economia socialista de mercado, se é uma economia isso aqui, isso, blá blá blá blá blá. É? Mas, digamos assim, usando as categorias mais usuais entre nós, no debate da economia política, da economia internacional e tal, eu diria que o modelo econômico chinês. Se assemelha, mas tem exatamente o problema das, vezes das coisas que se assemelham é que deixam fora o que não se assemelha, que é mais importante. Mas há é uma ideia, uma espécie de um capitalismo de Estado, vou usar uma expressão genérica, dos anos 60, 70, no debate marxista europeu e depois também em outros lugares. E tal. Mas eu acho que a coisa é de tamanha complexidade que esses nossos conceitos ficam curtos. Né? Que, que se move por regras econômicas capitalistas, sem dúvida, que tem acumulação privada, tem, que tem interação estatal, tem, tem planejamento estratégico de longo prazo, tem, enfim. Mas é uma coisa tão mais complexa gigantesca que eu acho que simplesmente chamar de capitalismo de Estado, eu não sei se dá conta. Também não teria outro nome para colocar. A mesma coisa com o imperialismo. Né? Nessa minha visão do poder e do poder estatal e de como é que esse sistema se forma e se expande, eu diria a quem fez essa pergunta não é? É que, digamos assim o poder é coconstitutivamente imperialista qualquer poder não é o poder é expansivo por definição ele é expansivo não é? e o poder dos estados também você pode não expandir porque não tem poder, não tem capacidade não tem espaço, não tem para onde ir mas o poder está sempre pressionando, e ele se pressiona a si mesmo, nesse sentido ele é, poderia usar essa palavra, imperialista. Nesse sentido, existe a ideia de que uma era imperialista e é uma expressão clássica da literatura marxista, mas você também poderia dizer que os estados que nasceram dessa forma que falei eram imperialistas desde a primeira hora Na medida em que vão se formando os estados territoriais europeus, eles, pressionam, eles, digamos, eles ordenam para dentro e expandem para fora, todos. E os ganhadores, mais ainda, todos os grandes ganhadores, começando pelos portugueses. Não é? Foi ordenação para dentro explosão para fora. E essa explosão para fora, evidentemente, por cima das águas, mas por cima dos índios, por cima enfim de quem estava no caminho. Consumição colonial, nem sempre, mas depois do século XVIII, sim, no caso dos europeus. Os chineses também se expandiram e aliás no períodos análogos aos, aos, aos, aos europeus no século XVI, todo mundo expandiu os russos expandiram os ingleses os chineses expandiram os, os, os pequenos estados europeus também não é? entende no século 18 a china fez uma expansão enorme na direção interna de conquista colonial com territórios que até hoje ela administra com relativa dificuldade e algum grau de às vezes grande contestação não é? Nem sempre a China, a China incorporou outros estados como fez de fato o fez no seu, no, no, dentro do seu sistema hierárquico tributário, onde os povos se submetiam, pagavam um tributo anual, enfim, e não havia guerra, não havia uma submissão brutal, nem havia invasão, nem ocupação territorial. Mas também os chineses fizeram ocupação territorial, já no século XVII, XVIII, não é? É, durante a, a era vitoriosa da expansiva da, da dinastia Manchu, não é? mas também na dinastia Ming, no, no, século, no século 15, inclusive na direção marítima. E tal. Então, essa, a, o conceito exato do, do, do que você está querendo chamar de imperialismo, se é dominação, envolve colonização, se envolve submissão, se envolve tarará tarará, ou se você está querendo falar que é um poder expansivo. É, todo é. Todo é. Não. a outra a outra a outra pergunta que também eu acho que tem uma, uma dimensão quase mais histórica e teórica também é a da relação entre o, o essa essa visão do sistema interestatal e é, os, as grandes empresas privadas eu acho que esse é o que eu tentei dizer que é a, a, digamos é uma das molas constitutivas de umas fatores diferenciais essenciais em geral os autores alguns suprimem com razão, mas numa outra direção o armamento os canhões as canhoneiras é para pa, pupa que, é, que desenvolveram antes blá, blá blá blá eu acho que a verdadeira a verdadeira novidade revolucionária que fez da Europa entende uma pequena península pobre conquistadora do mundo em três séculos certo? foi essa essa essa essa combinação, essa engenharia fantástica da combinação da propulsão para acumular poder com a propulsão para acumular riqueza, né? com a, a, a, a permissão de certa forma na relação entre o poder e se você quer o capital privado, né? os privados primeiro os financistas no século XIII, XIV e depois os comerciantes, e depois enfim até chegar às tais das grandes empresas hoje, tá certo? Ela, em última instância, a sua relação, dependendo dos setores onde atuam, como agora se pode ver no caso da, da pandemia, né? quando perceberam da dependência de empresas chinesas. Em última instância, tem uma questão que se chama empresas e setores estratégicos nas grandes potências. E nessas áreas ninguém tasca. E essas áreas o Estado tem uma presença permanente, não só na investigação e na ponta tecnológica, mas também na articulação estratégica em momentos de crise, começando pelo petróleo, pela energia, evidentemente, mas vários outros segmentos, vários outros segmentos. Mas, evidentemente que há outros segmentos da produção industrial que evidentemente não têm importância do capital, que não têm maior importância para a acumulação de do capital, do poder, desculpa. E é isso, aliás, é, é o aspecto revolucionário do modelo europeu. É o fato de ter criado uma, uma, um casamento indissolúvel com o capital, faz parte da máquina da acumulação né, do poder e da, e da riqueza, né, mas onde o capital privado foi desenvolvendo uma, o próprio patrocínio do poder entende espaços seus de acumulação. Não sei? e que é, tocam com o seu grau, enfim, com a liberdade do chamado mundo dos mercados até o momento que são chamadas as falas é, pelo príncipe sempre foi assim ou então que no caso das grandes crises como agora estamos vivendo eles saem correndo para a casa do príncipe para pedir uma ajuda na bolsa então é isso aí é uma relação de e depende do caso do país. Exatamente a pessoa que perguntou ou as pessoas que perguntaram sobre a coisa do capitalismo, está, estão tentando falar de um certo tipo de relacionamento entre o príncipe e o, e o capital, e o banqueiro, sei lá, quem seja, não é, onde o, o grau de, de, de aproximação, de planejamento conjunto estratégico é maior. Tá certo e onde os dois se expandem. Mas em princípio, em todas as grandes potências capitalistas e mesmo na Inglaterra do século XIX, os grandes capitais só se expandiram, só se internacionalizaram quando contaram com a proteção, o apoio, a cobertura do seu príncipe, com a sua moeda, está lá. Tá certo. Então essa é, mas essa eu, eu sei que é uma apreciação é, abstrata, geral de natureza histórica e teórica. Você poderia me perguntar, é o um caso concreto, hoje, tá? Qual é, como é que se dá a relação? Depende dos setores. Você pode olhar, por exemplo, agora, durante a pandemia, para ver como os Estados Unidos e o Estado americano reorganizou suas relações com certos setores industriais e está obrigando que eles saírem das cadeias globais, está obrigando que eles se voltem para dentro da economia nacional em termos de uma estratégia de proteção é, do interesse nacional. Nesta epidemia, na próxima epidemia, ou em qualquer guerra, Tá certo a, a economia americana não é talvez a mais mercadofílica de todos entende se você olhar o, o sistema deles de financiamento de pesquisa é, como se chama o, o Darta, né Darta? não é você você você verá o que que eles consideram como setores estratégicos de financiamento é, estratégico é aquilo que é importante para a guerra e você perceberá que na perspectiva do Estado americano não é e, diferentemente, é óbvio do Uruguai do Paraguai ou sei lá é, é, não é? é quase tudo é estratégico para a guerra. Do ponto de vista médico, do ponto de vista da pesquisa básica, da biologia, da botânica, do que você quiser. E todos recebem dinheiro de financiamento estatal para pesquisa, na perspectiva de que são, porque só entra no DARPA quem é estratégico. E estratégico é importante para a preparação para a guerra. E, na perspectiva americana, tudo é preparação para a guerra. É, é certo? Capital privado tem, digamos um, um super olho panóptico controlando e estabelecendo redes de inovação e de criação e tá, tá, tá, tá, tá, como agora estão fazendo correndo não é para enfrentar a situação da saúde para enfrentar a, a, o armamento hipersônico da, da o novo armamento russo tá certo é, para enfrentar o 5g chinês enfim Nessa hora, todo mundo corre para o príncipe, o príncipe corre para eles, todos se juntam, vão junto, tá? depois se separa. Isso é que é a virtude, a força desse modelo é... que os europeus inventaram. Com relação à. A... Ah, com relação à crítica à globalização, sim, bom, mas não, não chega a me parecer uma grande novidade, porque, digamos, essa onda globalizante agora. E a própria ideia e utopia da globalização como caminho da cosmópolis liberal é uma peça essencial da ordem liberal internacional, como utopia. E, nos anos 90, foi, digamos, a pedra angular da utopia liberal era a esperança, a expectativa de que a, economia, a globalização. Não apenas financeira, mas produtiva, seria convergente para a humanidade, do ponto de vista da riqueza. Escala. Bom, bom é, o que aconteceu? Aconteceu que não foi convergente, a desigualdade aumentou de forma gigantesca, a começar pelos Estados Unidos espantosa. Não vou falar da nossa sociedade, hoje à noite prefiro não, não me incomodar, é, desse, dessa forma, por esse lado, né? mas é, entende? Então. Foi extremamente desigualitária do ponto de vista de nações e do ponto de vista de classes sociais. Além disso, deu, deu com a cabeça na porta na crise de 2008, que teve epicentro nos Estados Unidos e arrebentou tudo. Depois refizeram, os Estados Unidos evidentemente saiu na frente, blá, blá, blá, blá, blá, mas mais a desigualdade aumentou. Então, toda a ideia da utopia convergente para ela, foi para o balaio. E a ideia das cadeias globais de, de produção e de tratar tá, tá, como integração foram para o você Agora, você resolveu cortar todas as relações econômicas com a China e acabaram essas cadeias produzidas. Ela, basicamente, ou elas saíam de Pequim ou elas saíam é, dos Estados Unidos. Bom, então, o resto eram é um penduricalhos aqui lá e acolá. Tá certo? Então, você está num período de refluxo é, é, é, protecionista que já vem de antes. Você... Eu me lembro que eu publiquei, escrevi um livro em 2007 que já se chamava Nova Geopolítica das Nações, advertindo para essa tendência, né? que vinha com viés conservador e no limiar, no limite, fascista, reacionário, blá, blá, blá, blá, blá que é o que está aí. Tá certo? Sobretudo nos Estados Unidos e aqui no nosso país. Tá? Mas em outros pequenos lugares também, por vários lugares disseminado de forma... Mas não é diferente do que passou nos anos 20 e 30 na Europa, que também viveu a primeira grande onda da globalização, que é uma outra coisa que faz, em geral, os teóricos da sucessão hegemônica aproximarem com muito carinho o modelo da sucessão inglesa, o modelo da sucessão suposto americano Não é certo? Então, ali também houve uma globalização imensa, o primeiro grande surto de globalização financeira, depois de 1870, padrão, o padrão ouro, libra e parará, e por aí vai com a desregulação dos mercados, aí, de repente, puff! Não? Como se fosse uma, uma, uma, um raio em céu azul, é, a pontezinha de Sarajevo e é, a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? ainda A década de 20 ainda foi uma década do... do, do, do enfim uma espécie do ano, do, do ano dos anos dourados não só do jazz, mas também da finança e depois pum a explosão de 30 e a segunda guerra mundial e tal então é, aparece também aí o fascismo aparece também o nazismo aparece também as relações de tipo protecionista nacionais tá certo mais violentamente à direita entende ou é, em posições mais próximas da social-democracia do socialismo tá, tá, mas certamente não liberais é um momento onde os liberais ficam em refluxo como agora então ah, ah, digamos nesses períodos de, de turbulência na ordem internacional marcados pela ascensão conflito entre quem acende quem deve, é normal uma grande desordem interna do sistema também social dentro dos países não? Né? com revoluções que podem ter sido, lá atrás, camponesas e podem ter sido é, proletárias no início do século XX, podem ter sido não é rebeliões fascistas, enfim, uma sublevação social que pode ter pipocado em vários cantos. É? Como agora, há vários sinais pipocando em vários lados. Não há nenhuma, longe de mim, tentar fazer nenhuma... É dessas macro-teorias né, que estão... Então, vem o ciclo hegemon aí da Revolução Social e aí enfia não sei o quê bota não sei o quê. A história, a história não se move assim. Isso é muito bonitinho de ler e tal, tá, mas não... Enfim. Mas, a, a, por fim, a, a pergunta... E acho que, aliás, essa, essa, essa minha última afirmação, a história não se move assim, é bonitinho, mas não... Não bate com a realidade, eu acho que vale para a pergunta sobre a eleição é, Trump e Joe, Joe Biden, é já o Biden, é mas que não, não é, agora em novembro. Seja que o Biden chegue até lá ou não, sei lá. É, eu acho que, é, do ponto de vista da política externa americana né, e, e dos grandes atores que comandam essa política externa, é muito pouco provável que haja grandes mudanças ganhem o perdem um ou ganhem outro, é? É, Agora, eu, uma coisa que é essencial, por isso que eu falei, é esse paradoxo, tá certo? O pacifista Obama, Obama, jogou mais bombas, se entende, do que o do que o Trump. não pode dizer que seja um belicista, porque ele ataca todo o tempo a guerra, não. tá certo? Então é, é, e as manifestações, que não sei se vocês estão acompanhando nos jornais, mas também nos canais americanos de sucessivos militares de alto padrão, generais americanos da reserva e agora também da ativa, do Pentágono e tal, estão manifestando cada vez mais contra o tráfico. E o outro dia já se falava nas redes internacionais de notícia na possibilidade que a Condoleezza Rice fosse vice do Biden. O que significaria uma espécie de aliança dos democratas com os falcões militares e com os republicanos, digamos, padrão Bush. Entende? Então, por esse lado. Não, é, e pode ser até que, nessa configuração, ele deu o Ministério da Saúde tá, pro, pro coisa, né, e, e deu um viés mais social-democrata nesse lado. Né, então, não tem. Dá para você usar aí esquemas... É, por isso, acho que nas eleições americanas, em geral, eu, pelo menos, que me dedico um pouco a esses assuntos, há alguns anos, tá, em geral, não, não discuto muito nem presto muita atenção. deixa eu chegar a eleição e depois ver o que, que sai. não é, é mas com certeza a proposta que o Trump tem nesse momento isso é independente da, da, né, da coisa espantosa que o é cidadão mas a proposta que ele tem do ponto de vista da organização internacional não é? é por mais que ele queira fazer um cerco à China tem uma uma uma ideia de multilateralismo vestivaliano não um cosmopolita não é na base de quem tem arma entra no jogo, quem não tem fica à margem, tá certo? É que é, pode ser, pode ser a medida do ponto de vista exclusivamente guerras, bombas, tá? Mais pacifista do que uma gestão Biden, que deve manter a animosidade com a China, deve retomar a animosidade com a Rússia e avançar, deve diminuir com o Irã e deve aumentar na Venezuela. Por exemplo, só para dar uma ideia assim, se eu fosse brincar é de pitonista. Então, é, é, é muito difícil não é, dizer que haja não, uma grande mudança. Não, certamente, como sempre, se você tira um direitista reacionaríssimo, xenófobo, e tudo o que você quiser, e coloca um homem de centro é, que sabe falar, que já leu três ou quatro livros na vida, enfim, que não é o caso do Tram, é, que é um animador de televisão, de baixíssimo, entende? Então já é, um, já é um alívio gigantesco. Acho que nós brasileiros estamos experimentando isso, mas é, mas isso não quer dizer que haja alterações substantivas né, e positivas na política externa. Você até pode ter alterações e para pior em alguns casos, para melhor em outros casos. Se fosse pelo Bolton, já teria invadido a Venezuela e provavelmente o Irã. Quem tirou, o... quem, quem quem parou esse jogo foi é, a administração, o Trump, sei lá, né, que tiraram o Bolton. Daí que o Bolton foi, de certa maneira, se aliou com os democratas na jogada do impeachment, que não deu certo. E é essa mesma jogada que o Bob Bolton começou que deve seguir com a condolência e com esses militares todos do Pentágono que, no fundo, estão tirando o apoio ao Trump. Alguns, até, ou acho que o Powell, até já declarou apoio ao Biden. Então, se o futuro é difícil de prever, o caso da política americana, é melhor esperar novembro. <risos> a menos que você seja obrigado, como jornalista, tem que escrever, tem que especular, tem que bom eu acho que acabamos dentro do tempo ah o apoio do clash of civilizations sim tem tem, tem tem algo disso tem algo disso exatamente quando eu falei que uma novidade é desse, desse, dessa nova sucessão hegemônica que eu não sei se é isso aí nem creio que seja assim mas é, é, é o fato exatamente que você tem uma uma, uma mega civilização com camiseta é, é, uma visita de estado nacional, tanto no caso da China quanto no caso da Índia, que são duas grandes civilizações e, e gigantescos impérios populacionais. Não, é? esses caras têm, é, é, portanto, por mais que eles não queiram, digamos assim, e essa é uma também uma diferença total né, para pensar em termos de Guerra Fria, é que esse enfrentamento que está posto sobre a mesa não tem, não tem uma um, um vigor ético e ideológico, não é? Tá certo? Os chineses, pelo contrário, eles estão sempre batendo a tecla na ordem internacional liberal, que para eles é vantajosa nesse momento, tá certo? Mas eles estão sempre batendo nessa coisa, no texto da saúde, da pandemia, das vacinas, dos bens públicos, entende? Eles são hoje os os os, os bem comportados da ordem internacional, é? Então a, a mas não há uma, digamos os chineses não estão na Venezuela vendendo confuso. É certo? nem os indianos estão estão, estão na, na, na, na África levando é, seus deuses e ou quem sabe o budismo, sei lá o quê, não não tem não tem você todos nesse sentido dentro do jogo estão se movendo com base na lógica do interesse nacional como é que define o interesse nacional ah, bom. Esse já é outro problema, mas está a ver que nos Estados Unidos está muito difícil de definir, ou pelo menos é difícil de definir como implementar o interesse no qual todos estão de acordo, que é manter os Estados Unidos como potência imperial global. Bom. Tá bom? Uh... Muito bem. Então, só para a gente ir encerrando essa aula... Lembrando a quem está aqui assistindo pelo webinar ou pelo YouTube, que a próxima aula é quarta-feira, das 10 ao meio-dia, com o Celso Amorim. É, durante a aula, muitos dos que estavam acompanhando comentaram de maneira satisfeita que a aula foi muito densa, e, é, muitos conceitos. E eu queria aqui lembrar duas frases de um autor que o e citou, curtinhas, uma em que ele dizia que se a, se a aparência fosse igual à essência, não haveria ciência. E a outra, também do Marx, no prefácio à edição francesa do Capital, ele dizia, não existe uma estrada real para a ciência e somente aqueles que não temem a fadiga de calgar suas trilhas escarpadas tem chance de atingir seus cumes luminosos. Em suma, tem que estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender e dar trabalho. Não é fácil. Então eu queria agradecer ao Fiore pelo tempo que ele dispensou. Eu acho, eu acho, outro... que, só, eu acho que tem, eu acho que só só para só para completar a outra coisa, eu acho que tem duas frases nessa direção que eu gosto. Uma é do próprio Maquiavel, famosa e tá? que eu estou querendo falar do as coisas como são e não como desejaria que fossem. E a outra é do Freud, que fala que o esforço da ciência, é um, quase que ele diz que é um esforço triste, porque é um, é um esforço que vai contra o princípio do prazer. É, é isso mesmo. Então, assim, a bom, gente bom. buscou oferecer nessa atividade aqui uma atividade de alto nível, qualidade, e a gente agradece muito ao professor Fiore pela contribuição que ele deu. Eu passo para o Lindberg para fazer o encerramento. Não, é, só 30, segundos, 30 segundos, Walter. Eu quero agradecer muito ao professor José Luiz Fiori, vocês que estão fazendo parte desse curso, Olha, professor, eu participo de muitos debates, mas eu acho que sobre a questão internacional, a qualidade dessa aula aqui é impressionante. A gente gravou essa aula, nós vamos divulgar também essa aula. Eu queria esclarecer para as pessoas que participaram, Walter Pomar, você que foi o curador desse curso, você que é professor de Relações Internacionais também da Universidade Federal do ABC, é... Uma parte das pessoas conseguiram assistir pelo webinar, deu problema, a outra parte conseguiu assistir pelo YouTube. É, nós vamos tentar corrigir isso que houve hoje. Na próxima quarta-feira, a aula começa às 10 horas da manhã, com o Celso Amorim. Todas as aulas vão ser gravadas, vão ser disponibilizadas. E eu encerro reforçando o apelo para inscrição no curso de comunicação digital, que vai começar na próxima segunda-feira. É um curso que vai acontecer em cima de oficinas práticas, sobre WhatsApp, sobre Instagram, sobre Twitter YouTube. Nós vamos falar, ensinar como derrubar páginas que produzem fake news. Então, eu quero reforçar esse apelo para que vocês se inscrevam também nesse curso de comunicação digital. Ao todo, professor Fiore, participaram hoje 1.051 pessoas dessa aula. Quero agradecer a todos... Agradecer em especial ao professor Zé Luiz Fioli e, e a Walter Pomar, diretor da Fundação Professor Abrão. Um abraço até quarta-feira.